Gente bonita, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, ontem não consegui aparecer por aqui, por quê? Porque a dona Débora às vezes rouba o meu dia e fala assim Mamãe não vai aparecer no stories Mas tá tudo bem, né minha gente? Faz parte e hoje eu resolvi aparecer até assim, sem filtro, sabe? Com olheiras ao vento, mas com muita dignidade, tá? Já tomei banho, essa semana eu fiz minhas unhas, né? Consegui a academia, então... Tô no lucro, né? Eu tava aqui resolvendo umas coisas, né? É, essa semana tá sendo uma semana, assim, da gente colocar um monte de carro pra andar, sabe? Sabe quando você tá, assim, com um monte de coisa pra fazer e aí tem uma semana super produtiva que você bota um monte de coisa pra andar? É essa semana. E aí eu fui avisar a equipe, né? É, eu falei, olha, aquela mudança, né? Que talvez fosse rolar pra segunda, eu já tinha deixado elas meio avisadas porque poderia ser uma coisa meio em cima da hora, né? A princípio não vai rolar. Mas, mas eu já vi isso acontecer outras vezes, eu falei, é aquilo, né? Você sabe, às vezes numa segunda-feira à noite, depois de receber 230 caixas de mudança, três dias sem trabalhar por causa da mudança, sem encontrar suas calcinhas e sem encontrar as fraldas da sua filha, a pessoa vai e liga pra gente desesperada, porque a casa tá de cabeça pra baixo, ela acabou de se mudar e no dia seguinte ela tem que voltar a trabalhar, né? E ela precisa de alguém pra poder organizar a casa dela. E ela tá. Desesperada. Gente, isso é o que mais acontece. Eu deixo ela sempre de sobreaviso, né? Eu falo, ó, de qualquer forma, guarda espaço aí na agenda porque a gente sabe bem como é que é. E, gente, acontece demais, assim. E tá tudo bem, né? Muitas vezes também a pessoa nem conhece os serviço de personal organizer, tá? Isso é uma coisa que acontece muito, muito. A pessoa já me liga assim, olha, sabe o que que é? Eu me mudei. Tem uns cinco dias. E aí eu achei que eu ia dar conta de tudo. E aí eu tô aqui abrindo as caixas e tal e eu tô há cinco dias rodando atrás do rabo, sem conseguir dar um jeito na minha casa. Aí eu coloquei na internet assim, quem pode me ajudar a organizar a minha mudança e dar um jeito na minha casa? Aí ela encontra o personal organizer, aí ela me liga, né? Aí eu falo, pois é, é isso aí, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, mas... Normalmente, quando a pessoa contrata o serviço de mudança antes, é muito melhor, né? Quando a gente já faz o antes e o depois, porque aí já dá pra fazer descarte antes da mudança, já dá pra ir tudo organizadinho, e aí o tempo de organização da casa no pós-transporte, né? Na casa nova, é muito menor, sabe? É muito mais fácil, né? Então, assim, fica a dica aí pra você também, viu? Se você... Tá se mudando, conhece alguém que tá se mudando Fala pra essa pessoa que existem profissionais que podem ajudar Tentei botar um filtro aqui do, do gatinho, mas nem o gatinho tira a olheira, né? Então vai sem filtro mesmo, tá? Já que eu falei no último post aqui do Reorganize ao Vivo Que foi nosso evento do ano passado, né? Aviso aos navegantes, alunos do Método Reorganize Só posso dizer uma coisa Este ano vai ser melhor que ano passado, hein? Ah, segura essa! E como às vezes eu sei que vocês ficam em dúvida, eu vou explicar. O Reorganize ao Vivo é o nosso evento anual fechado para alunas do Método Reorganize. Alunas e alunos, né? Nós temos alguns alunos, tá? Meninos, né? E são todos bem-vindos! Turma 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um evento que a gente faz uma vez por ano, tá? Para alunos do Método Reorganize, onde a gente tem palestras. Pra que a pessoa cresça pessoalmente, profissionalmente, né? Pra ajudar essa pessoa que tá entrando na carreira de personal organizer a dar uma guinada na carreira. Só vocês sempre me perguntam também, né? Se aqui em casa, se a gente é organizado. Ah, Priscila, mas eu quero saber se na sua casa, na sua vida também é assim. É assim sim, olha só o que a gente tá fazendo hoje. Há muito tempo a gente tava querendo fazer isso aqui. Aí hoje a gente acordou... Já dei mamar pra Débora, ela já tá ali menindo Aí paramos aqui para organizar fios e cabos Quem tem problema com fio e cabo aí? E claro, a primeira coisa que a gente fez, né, foi começar aqui uma seleção, entender o que, que é o quê. E logo depois a gente fez uma categorização. O que, que é tomada com tomada? Aí tem que o que, que é iluminação com iluminação, sabe? É, adaptadores com adaptadores. E o que que acontece? Na pressa, a gente acabou dando uma solução arrumadinha antes, né? Hoje a gente resolveu, de fato, organizar. Antes estava tudo jogado aqui, ó, nessa caixa, tá? Então tava tudo socado ali dentro. Agora, né, a gente tá de fato organizando, separando aqui as famílias, sabe? Então, ó, aqui dentro, vou mostrar dentro da gaveta como é que já tá aqui o início da organização. A gente tem um armáriozinho aqui, né, que antes estava essa caixa aqui em cima com tudo jogado. Agora, a gente tá utilizando essa gaveta aqui dentro... Pra separar, tá vendo? Aqui são cabinhos de áudio, aqui são adaptadores tomadinhas, né? Aqui tem uns suportes. E isso tudo tá sendo organizado, né? Num armáriozinho que a gente tem aqui dentro do, do escritório, né? Que é onde tem essa parede rosa. Por quê? Porque é aqui que a gente usa. Aí você vai estar tá pensando assim, poxa Pri, ensina a gente então o passo a passo de como organizar fios e cabos e... É, coisas de câmera e iluminação. Gente, não tem essa. Primeiro, porque assim é, eu tô usando aqui nada mais, nada menos do que aquela base toda da organização, né? Um pensamento organizado, entendeu? E aí a gente segue do princípio que é separar tudo, né? Como é que eu vou fazer? Vou primeiro colocar tudo, tirar tudo daquela caixa que tava ali, o bololô, né? Acabar com a bagunça, separar tudo em cima da mesa. Selecionar, categorizar, criar as categorias ali, como eu falei, adaptadores, é, pau de selfie, suportes, não sei o que, de acordo com o que a gente usa, entendeu? São as coisas que a gente usa mais, que ficam mais na frente, né? Ficam de fácil acesso. Aí a gente usou algumas caixinhas, porque a gaveta é grande, não tem separação, entendeu? e as peças são muito miudinhas. Então, assim, no fundo, no fundo, você vai usar sempre essa base, esse pensamento organizado para organizar qualquer coisa na sua casa. Não só fios, né? É claro que o fio, ele tem uma particularidade que eu vou falar para vocês. A gente sempre tem que fazer um bom desapego, tá? E uma boa seleção, porque muitas vezes a gente guarda aquela caixa lotada de fio, parece um ninho de cobra, né? E a gente não sabe nem o que que é. Guarda fio e cabo que a gente não faz a menor noção. Quando você vai ver, tem carregador de celular de 10 anos atrás. Então, ó, desapego neles. E aí, ó, olha o desapego aqui, ó. Aqui saiu um saco cheio de cabos, cabos repetidos que a gente não precisa, manuais que a gente não usa, que estão só ocupando espaço, que não precisam estar aqui. Mas ó, eu também não vou colher os louros todos dessa organização, não, viu? É, a gente começou com a ideia hoje de manhã, mas quem está fazendo de fato, metendo a mão na massa é Hugo Dias. E ele não quer parecer que ele tá sem camisa, tá? Gente, olha que luxo que fica essa organização Aqui é a um mochila que a gente usa Pra poder sair com as coisas pra filmar As caixinhas com o que a gente mais usa aqui em cima A gaveta que eu mostrei pra vocês E aqui do lado, tripé, luz, essas coisinhas assim